Facebook, eu tenho meu Face, meu Instagram particular, e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, pessoal, bora fazer a nossa camisa Natal Mágico. Vamos ao que a gente vai precisar. Vamos precisar de uma fivela, tá? Se você não tiver, você pode fazer uma fivelinha amarela, né, com... Ah, um tecido, ah, até com bagum, né? Então, você pode tá fazendo aí. Ah, a gente vai precisar de uma meia argola, tá? Aqui a gente vai usar paetê branco, tá? Ó, paetê branco. Paetê é aquela tule com mantejoulas, né? E aqui é um tricoline branco, tá? Então... E o tecido aqui, eu vou usar cetim e tricoline, tá? Aqui eu vou usar azul, mas vocês viram que eu já fiz com vermelho, ficou legal, tá? Então, e também duas fitas de cetim, né? Uma maiorzinha, vermelha, e uma preta. Aqui eu fiz, né? As fitas, peguei o cetim, cortei, né? selei com, com vela aqui. Mas você, pode tá, mas você pode tá usando a fita mesmo, né? Como essa aqui, ó, pode tá usando, tá bom? Então, aqui, gente, é um filete de um chamoá brilhoso, tá? Que a gente vai usar na gola, tá bom? Então, bora fazer, a gente vai usar botãozinho Rita também, tá? Botãozinho Rita. Então, bora fazer a nossa peça aqui. Vamos começar com as nossas golas, com as nossas golinhas. Essa é a nossa peça de Natal, né? Então, vamos passar esse filete aqui ao redor da nossa gola, tá? Colocamos já o filete. Agora, a gente vai pegar o nosso forro, tá? Ah, essas golas é duas vezes no forro, duas vezes tecido principal, Tá? por tudo, juntamos aqui, só deixamos aqui em cima pra gente virar a nossa gola. Que viramos a nossa gola, vamos prespontar essa toda aqui. Uma costura de segurança. Assim, mesma coisa a gente vai fazer com a outra, tá? E vamos despontar Assim agora aqui a gente vai juntar as nossas bolinhas, tá? Ficou assim. Reserva. Vamos pegar as nossas costas aqui. Aqui onde tem uma sinalização, a gente vai fazer um pique, tá? Então, aqui onde tem uma sinalização, a gente fez o um pique, tá? E a gente sabe que ali a gente tem que fazer alguma coisa, que é aqui. Vamos pegar a nossa fita vermelha. Onde a gente fez a sinalização, a gente vai colocar a fita vermelha. Pegada a nossa fita vermelha, vamos pegar a nossa preta agora e a nossa fivel. Aqui deixamos a fivela. Vamos passar uma costura até aqui e seguir. Mesma coisa aqui, tá? Até aqui e seguimos pra cá. coisa aqui, tá? Ficou assim. O molde dos cintos vai para vocês, tá? Da bolinha também. O cinto, esse aqui você vai cortar uma vez, que é essa essa faixa aqui. Se for de cetim, você vai queimar as bordas dela aqui, para ela não tirar, não sair fio, tá? Aí, tem o do pequeno também, que agora deve ter caído aqui também uma vez. E daí, você vai fazer a mesma coisa, tá? O vermelho e o preto, tá bom? E esse molde das costas aqui, você vai cortar duas vezes. Uma vez o tecido principal, que eu tô usando tricoline. E uma vez no nosso cetim aqui, né, que é o forro, mas você pode estar tá usando outro tecido, não precisa ser o cetim, tá bom? Agora vamos pegar a nossa a nossa frente, que é quatro vezes, tá? Ah, antes disso, vamos colocar nosso nossa argola O restante do tecido que sobra para... Que sobra ali da nossa golinha, você vai colocar aqui, você vai colocar a argola, tá? Vamos pegar as nossas frentes, as frentes você vai cortar quatro vezes, tá? Duas vezes tecido principal e duas vezes no forro. Vamos pegar os ombros aqui. pregar a nossa golinha aqui essa curvinha aqui fica aqui no ombro tá essa gordinha Pegado a nossa golinha, o nosso nossa meia-argola, vamos reservar essa peça e vamos pegar o nosso forro. Vamos pegar as costas e as frentes e pegar os ombros. Ombro pregado, vamos pegar a nossa peça principal aqui e vamos pregar eles aqui. Ombro com ombro aqui, ombro com ombro aqui. a costura aqui, vamos passar uma aqui também. Agora, vamos passar uma costura aqui nos, nas cavas. cola ou... Qual máquina que eu tenho, né, que arremata e dá retrocesso é uma Sansei, tá? É uma Sansei Direct Drive. Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, tá? Aqui, sempre tendo esse cuidado para dar certinho, tá? Cuida com a gola para não pregar a gola junto aqui. Isso que vocês estão escutando, escutando no fundo é o Baroque roncando, tá? O Baroque é meu companheiro de... De vídeo. Todos os nossos vídeos tem agora a trilha sonora do bar do baroque, né? Que é o ronco dele. Então, aqui a gente faz pique também, mesma coisa. E agora a gente vira a nossa peça. estará à venda lá no nosso site minha Pet Molde, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E com essa modelagem você não precisa fazer só Natal, né? Você pode fazer com o tecido certo, o tecido... Você pode fazer até as roupas de Reveio um, né? Então aqui a gente virou a peça. Agora a gente vai pegar essa costura aqui e colocar nessa costura aqui, tá? E vai passar uma costura aqui de fora a fora. Sempre colocando costura com costura aqui, tá? Uma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Vai é pegar essa costura aqui e colocar nessa costura aqui, tá? Ó, costura, costura aqui. E vamos. A gente vai jogar tudo pra cima. Costura, costura aqui. Agora, a gente vai passar uma costura aqui de fora a fora. Vai deixar só aqui, ó, um pedacinho aqui pra gente virar, tá? Até vamos fazer pique aqui. E por aqui, a gente vai virar a peça com cuidado, pra não, pra não rasgar. E agora, aqui, a gente vai fechar aqui. E vamos... Espontar a peça toda, tá? Então, vamos lá e já fechar essa parte aqui. Se você quiser para aqui as, as cava também é bom, né? Então, para deixar assim. Agora a gente vai colocar o um botãozinho aqui. Botãozinhos. Você pode estar tá colocando velcro também, tá? Caso você opte por velcro, também dá. Vou lá colocar o botãozinho. E já volto para mostrar para vocês a peça pronta. Já voltamos. assim a nossa peça. Perfeita, né, gente? Olha só. Investe muito bem, é gostoso, confortável. Você pode fazer de outras cores também, ó, como essa aqui, né? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora aproveitar aí a época de Natal, gente. Bora fazer muitas roupinhas pet. Você pode estar tá usando esse molde aqui para fazer roupa, para fazer a peça também para o ano novo, né? A roupinha para o ano novo, só mudar as cores. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês é meu sucesso também. E também gosto de lembrar vocês que se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Então, beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. No próximo vídeo, eu vou trazer o vestido para fazer parzinho com essa peça aqui. O nosso vestido. Natal Mágico, que ficou uma belezura, ficou maravilhoso. Também quero falar para vocês do nosso sétimo pacote, da nossa sétima edição, gente. Que está aí o lançamento dia 24 do 11, estará no lançamento lá. Estaremos fazendo uma live e também o preço tá maravilhoso. E na live você ainda vai ganhar um presente surpreendente. Então, não perca essa live e, gente aproveita, porque o preço é por tempo limitado, tá bom? E esses modelitos aqui que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, esse modelito aqui e o vestido Natal Mágico, também estará lá no nosso site da Animania Pet Mold, a modelagem completa para vocês estarem adquirindo lá, tá bom? Usa o cupom de desconto que tá aqui embaixo, tá bom? Beijos, eu amo muito vocês. Tchau, tchau, até a próxima, tchau!